NOMADISMO DIGITAL É COISA DE PLAYBOY BANCADO PELOS PAIS Será que é verdade? Fica comigo nesse vídeo para eu trocar uma ideia com você. Fala, galera! Então, recebo muitas críticas nessa direção aí, falando Porra, nomadir com grana, assim, bancando pelos pais é fácil! E, cara, se a galera soubesse o mínimo da minha jornada, se interessasse um pouquinho para saber por detrás tudo que eu passei, tudo que eu tive que fazer para construir essa realidade, não teria, naturalmente, esse julgamento tão rápido. Mas vamos trocar uma ideia, principalmente para essa galera aí, para entender o que está que por detrás do nomadismo. O nomadismo, ele é diferente de viagem de turismo. O nomadismo envolve você trabalhar enquanto viaja, e não necessariamente ter que viajar o tempo todo, mas a liberdade geográfica é o mais importante. De você poder trabalhar enquanto viaja, ou enquanto vem no fim de semana com os amigos para uma casa como essa aqui, ou é, trabalhar de casa, trabalhar de um café, trabalhar de um coworking. E você não ter a necessidade de estar fisicamente num local. Essa é a base do nomadismo. E o nomadismo acabou proporcionando um, um estilo de vida com bastante flexibilidade para que grande parte das pessoas que sonham em viajar o mundo e conhecer lugares pudessem realizar esse sonho e trabalhar, gerar valor, se sustentar ao longo dessa jornada. E qual a grande diferença entre ser bancado pelos pais, né, a playboizada e viajar e curtir, e tirar foto postar no Instagram versus trabalhar na viagem? Simplesmente a palavra trabalho. Então, enquanto a gente está fazendo isso tudo com flexibilidade, encontrando os horários certos para cada coisa, você está trabalhando, você está desenvolvendo coisas para outras pessoas, seja numa pegada de freelancer, seja com negócios online, seja através de prestação de serviços específicos, você sempre está trabalhando. Não é uma vida apenas de fotos maravilhosas, vídeos incríveis e aventuras é, marcantes. Você tem a liberdade de ir colocando isso tudo dentro da sua agenda, mas não é a única coisa. Só que quando a gente posta, né, a gente acaba mostrando o lado mais positivo da vida. Né? A gente quer receber like, a gente quer receber elogios, a gente quer receber comentários positivos. Então a gente acaba só mostrando a parte bonitinha, a parte positiva, mas aqui do lado de trás tem uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de, de desafios que não ficam aparentes para o mundo, como a distância da família, como as dificuldades de estar presente em momentos especiais no Brasil, como casamentos, como nascimentos, é, como é, quando pessoas estão doentes, você precisa estar perto para acompanhar, como os meus avós. Tem uma série de, de aspectos não explícitos nessa jornada aí, que acabam trazendo essa visão de pô, tá sempre curtindo, sempre trabalhando na praia, sempre trabalhando em lugares incríveis. Não é sempre, a gente vai trabalhar em diversos momentos em casa, os dois, cada um, o Thaísa no quarto, eu na sala, ou vice-versa. E isso tudo a gente não posta o tempo todo, porque simplesmente não é interessante. A gente vai falar sobre o conversante aqui, a gente vai é, trazer em cursos para minimizar esse, essa ilusão sobre o nomadismo digital, sobre o empreendedorismo online, que são tudo um é, mar de rosas e as pessoas são felizes e saudáveis o tempo todo, não é assim, não cai nessa cilada. Tem um vídeo aqui que eu falo exatamente tudo que você precisa saber antes de entrar numa jornada dessa, porque a vida é desafiadora como qualquer outra vida, só que você tem muito mais flexibilidade para encaixar as coisas que estão conectadas com as suas paixões no seu dia a dia. Então, a liberdade, a exploração, conhecer novas culturas, novos países, vivenciar experiências únicas, isso tudo para mim é fundamental e por isso eu abracei o Nomadismo e continuo fazendo muito sentido para minha vida, para a nossa vida com a Thaísa. E quando a gente vem para momentos aqui em família, eu consigo acordar mais cedo, vir para cá, um campão maneiro, ó. Se liga o visual. Tá animal. Eu tô aqui só pra mim todos os meus bragueletos, tá vendo? Eu consigo escrever meu livro, consigo conectar no Wi-Fi e responder alguns e-mails, eu consigo desenvolver coisas offline se eu não tenho a conexão necessária. Então, é muito importante encontrar esse equilíbrio e infelizmente, muita gente confunde o nomadismo com pleboizada viajando, que a grande diferença tá no aspecto de trabalhar. E quando a gente não fala muito de trabalho nas redes sociais e nos nossos vídeos, etc, as pessoas acham que a gente só está curtindo. Pelo contrário, a gente costuma trabalhar mais do que trabalhava no, nos cargos corporativos mas só que com muito mais flexibilidade durante esse período inicial que a gente ainda está no terceiro ano né, nessa, nesse estilo de vida, a gente ainda está consolidando as bases, a gente ainda está firmando os pilares dos nossos negócios online, para que os nossos negócios comecem a rodar de maneira mais automatizada a gente libere ainda mais tempo na nossa agenda para fazer o que a gente ama fazer. Então, o meu objetivo é trabalhar quatro horas por dia, não quatro horas por semana, como o Tim Ferris diz no, no, no livro dele. Mas até lá ainda vou trabalhar muitas 8, 10, 12, 15 horas por dia para chegar nesse estado. E tá tudo bem, porque eu amo o que eu faço. Eu eu trabalho com propósito, eu trabalho ajudando pessoas, eu trabalho com áreas onde eu amo estudar, ler sobre os assuntos e fazer cursos. Então, para mim, esse, essa diferença entre trabalho e estudo e desenvolvimento profissional, elas estão todas misturadas e, por isso, fica cada vez mais difícil separar as coisas. De outro aspecto importante dessa confusão que leboizada, é nômade e tal, é que a maior parte dos nomes que eu conheço, e até isso vem do livro do, do casal Partiu, do Vini Telles e da, da Paty, eles entrevistaram mais de 30 nômades e a média de renda deles aí mensal, tá? Em torno de mil, dois mil dólares, né? Que dá mais ou menos aí até oito mil reais que não é uma renda absurda, é uma renda super confortável, uma renda bem importante se a gente compara aí com a média brasileira, só que não é renda de playboyzada, rica bancada pelos pais, então a, a noção dos valores da, da importância para as coisas muda completamente, porque essa galera tá em busca de mais qualidade de vida, de poder viajar mais, de poder ter mais experiências únicas, de colecionar né, histórias para contar e menos do enriquecimento do criar patrimônio do comprar uma casa então é uma é um novo estilo de vida é uma mudança de mindset muito grande que também não traz essa visão da playboyzada cheia de grana que o pai fica bancando não a galera trabalha muito a galera rala pra caramba para chegar a ter esse estado para quem ainda acha que nomadismo é coisa de playboy rico bancado pelos pais que tem laptopzinho celular celular que Pare de julgar, tente olhar mais o lado do outro, pesquise um pouquinho mais, pare de ficar nesse seu mundinho, que talvez você seja esse playboy, ou que talvez você tenha vontade de ser esse playboy e ainda tá com os valores aí misturados na cabeça, o mais importante é você não julgar as pessoas, não criticar, fica de boa, viva o seu mundo, se o nomadismo é algo que você quer abraçar, em vez de ficar invejando as pessoas e levantando o dedinho, vai lá, faz sua parte, compra o curso, começa a desenvolver um projeto em paralelo, crie mais liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de horários na sua vida. Não é tão difícil assim, você basta querer e basta seguir um processo mais elaborado. Se você quiser me ajuda, eu até te ajudo aí e, geralmente, quando a gente se conhece mais, a gente entende que o nomadismo é um mundo maravilhoso, mas também não é um mundo só de rosa, então você precisa ter consciência, entender que para fazer essa mudança, você tem que estar bem seguro de todos os prós e de todos os contras que você vai abraçar nessa nova jornada. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí com uma galera, e se você está afim de reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida, dá uma olhada na descrição aí que eu venho apresentando todos os formatos de transformação que podem te ajudar nessa jornada, beleza? Até a próxima!